Os algoritmos de transferência de estilos, que se baseiam no original Deep Dream da Google, tornaram-se tão simples de implementar que há hoje imensas aplicações nas App Stores da iOS e da Google que nos permitem transformar imagens a partir da incorporação de filtros que vão buscar a técnica da transferência de estilos. Ou seja, uma delas é a copista. Poderia escolher outras, há imensas aplicações que fazem isto. Com o copista basta tocar no ecrã para ir buscar uma fotografia, eu vou importar esta imagem da Infanta Maria e em seguida ele mostra-me um conjunto de estilos que são no fundo pequenos algoritmos treinados com uma imagem de um artista. Reparem que os estilos aparecem com um nomes genéricos, mas na verdade muitas destas imagens são obras de arte moderna e contemporânea, algumas bem conhecidas. Para aplicar o estilo, basta escolher, por exemplo, o estilo correspondente esperar um pouco, porque estes algoritmos moram sempre tempo a aplicar a transferência de estilos e se não gostarmos do resultado, basta tocar no um outro para aplicar novamente um estilo à imagem original. No fundo, o que está a acontecer é o algoritmo está a transferir o que conhece, ou seja, a imagem artística no qual foi treinado, para tentar recriar outra imagem que lhe é alimentada por nós. Como podem ver, é simples, basta tocar e esperar que aplique. Quando terminamos e encontramos a imagem que preferimos, a reconstrução que preferimos, Podemos descarregar para o nosso dispositivo ou então partilhar. Como fazer? Na opção partilhar, toco e posso escolher qualquer rede social ou enviar como anexo por e-mail. Ou então posso simplesmente... Tocar em gravar e a imagem fica gravada nas pastas das galerias do meu dispositivo móvel. Esta é uma forma de brincar com as nossas imagens e com a transferência de estilos em inteligência artificial de uma forma muito simples e acessível.